Alô nossos nobres seguidores, nobres seguidoras, estamos aqui no bairro nobre, o bairro mais populoso de Mafra. Bairro Vila Nova, já quase que na entrada da Gustavo Friedrich, na entrada de quem vem, claro, do centro de Mafra ou do bairro Restinga, você encontra o posto Rota 66, sob nova direção, desde novembro. Rodrigo e o Beto aqui estão mandando na área com todo o seu pessoal, a sua equipe, e a gente vai apresentar para vocês então. O Rodrigo, o Beto não está na área, e vamos contar qual é o diferencial do posto Rota 66. Aqui na Vila Nova. Rodrigo, boa tarde, conta para nós. Parabéns. Boa tarde, Márcio. Tudo bem? Boa tarde, os seguidores do Mafra Mix. Então, nós estamos aqui fornecendo combustível de alta qualidade. É, passa periodicamente uma análise de, de qualidade, né? aqui até a... hoje que foi, passou pela, pela análise de qualidade, direto da potencial. Nós temos também a nossa troca de óleo, que nós estamos numa promoção e três vezes sem juros no cartão, ou se não, 10% à vista. Temos também a, la a lavação na parte dos fundos, né? Futuramente, aqui nós vamos ter uma, uma hamburgueria. Então, esse é o nosso serviço que nós prestamos aqui na parte externa do posto. E você destacou bem, né? Combustíveis aprovados, qualidade máxima, análise técnica que aconteceu... Hoje aqui no posto Rota 66 na Vila Nova, na Gustavo Friedrich, pessoal aguardando aqui, né, para você ter aquele atendimento diferenciado. Comando do Rodrigo e do Beto, Rodrigo está conosco e agora também Rodrigo. O que tem de serviço já foi apresentado, tem mais alguma coisa? Ou vamos para outro detalhe também que é muito importante, a conveniência? Isso mesmo, vamos para conveniência agora. A conveniência, nós fornecemos vários tipos de café, pastel frito na hora, temos também pão fresquinho, o pão 6h20 da manhã sai uma fornada, às 17 horas da tarde sai mais uma fornada, então o cliente quiser vir pegar um pão fresquinho, sair direto do forno, é esse horário. Nós temos também a parte do chope, inclusive amanhã chope em dobro, das 17 horas às 19 horas, tá? é, diversos tipos de cerveja, parte de cigarro. Então, é isso aí o que nós fornecemos, banheiros todos limpos. Então, é esse aí o serviço que nós estamos fornecendo dentro da conveniência. No posto Rota 66, Rodrigo, é, a partir de que horário? O posto já falou, começa ali por 6h20. Mas o atendimento, de que horário a horário? Na pista que o pessoal trabalhando para atender aí com bom combustível. Nosso atendimento de segunda a sábado, das 6 às 20 horas da noite. E domingo, das 7 horas da manhã, às 13 horas da tarde. Com um pequeno detalhe, né? O domingão, de repente. Foi surpreendido, está sem combustível, pode chegar aqui das 7 horas da manhã a 1 hora da tarde, conveniência, funcionando normal. Funcionando normal, pãozinho quentinho, é, pastel, ali nós temos vários tipos de salgados, né o café e o chope, né? Então, funcionando normalmente. Quer lavar seu carro, quer fazer uma aparência também, está à disposição aqui no posto Rota 66, sobre nova administração Desde novembro de 2021, aqui na Vila Nova, no bairro bonito, legal, luxuoso, bairro aprazível, maior bairro que nós temos aqui no município de Mafra, está então o Rota 66, Posto Rota 66, Bandeira da Potencial. Hoje já passou pela manhã sobre aquela análise técnica sobre o seu combustível, à disposição de vocês que estão nos acompanhando no Rio Mafra Mix nesse momento. Rodrigo. E o Beto, onde é que está? O Beto está em Curitiba. Tá, hoje ele está tá, para lá. Como está sendo a, a, a comunidade? Estão chegando, a clientela, o pessoal realmente tinha essa carência. Um posto nesse momento aqui, no, num local como esse, com toda certeza é convivente. E claro que a pessoa que está saindo para seu trabalho ou está chegando, vem abastecer aqui e essa conveniência aproveitar também. Aproveita de tudo quanto é jeito. Isso mesmo. Aproveita de tudo quanto é jeito. Aqui. Você vê, é, os moradores estão em volta na, aqui na, do posto, precisar de pão fresquinho tem, combustível bom tem, seu carro está dando aquela falhada, está com consumo baixo, você não sabe o que fazer, vai na oficina, não dá jeito, vem aqui, coloca nosso combustível que eu te garanto que vai fazer média, o carro não vai falhar, então pode chegar aqui, o chope gelado, então chega aqui que não vai passar vontade. Tá legal, muito obrigado ao Rodrigo, que é um dos sócios, um dos proprietários, o Beto também, como já falou o Rodrigo, o Beto hoje está lá na capital paranaense, em Curitiba. O Rodrigo está aqui segurando a parada numa... junto com a sua equipe, posto potencial Rota 66, aqui na Vila Nova, sob nova direção. Convidando vocês, nossos seguidores, a dar um pulinho aqui, tomar um chupinho, aproveitar com conveniência, pauzinho fresco na hora, e o legal, aquele combustível diferenciado, um precinho legal também, com a qualidade técnica, que hoje pela manhã já passou para aquela análise, bem tranquilo. Então, pessoal, para encerrarmos, o Rodrigo vai dar aquele tchau e reforçar o convite para vocês aqui. Posto Potencial, Rota 66, aqui na Vila Nova, Rodrigo. por nos receber. Obrigado, Márcio. Obrigado, pessoal e seguidores do Máfora que estão acompanhando. É, então, faço convite ao pessoal moradores aqui da região, de Rio Negro, é, venham aqui no posto, coloquem o combustível, venham ver, eu, experimentar nossos café, pastel frito na hora, como eu falei, chopp gelado, tem um deck ali fora para sentar. Então, venham que nós estamos de braços abertos aí para atender com a melhor forma possível pessoal. Identificação também, né? Você que assiste aquele filme legal, você vê principalmente lá no Museu nos Estados Unidos, o Rota 66, aquela marca tradicional, está aqui também à disposição de vocês no posto de combustível aqui na Vila Nova, na Gustavo Fridericho. Posto Rota 66 à disposição de Rio Mafra Rio Negro e também da região.